Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, eu sou blogueiro sobre teoria dos jogos, genealogia, sobre design de jogos de escritório. E aqui no YouTube eu venho fazendo uma série sobre a geopolítica mundial, sobre a estratégia, a grande estratégia, o xadrez 4D, que vem acontecendo entre as grandes potências. E no vídeo de hoje eu vou mudar um pouquinho essa... É, brincadeira, com uma novidade que é, na verdade, nós entrando nessa brincadeira, como o Instituto da Jogada é, pode estudar é, o próprio é, efeito geopolítico, né, as próprias teorias, é, entrando dentro do próprio experimento. Então, é, eu vou explicar um pouco isso a partir né, do, do, de onde a gente parou nos últimos vídeos, e, e aí eu vou ter oportunidade também de explicar um pouco, contar um pouco da história dessa metodologia, como a gente chegou até aqui, e como a gente é, vai tentar causar esse efeito que a gente pretende no mundo. Né? Então, vamos lá, eu vou é, continuar de onde eu parei na, no outro vídeo. No outro vídeo a gente falou sobre a inteligência artificial que, que os Estados Unidos colocou na mesa, né, que, que muda tudo aqui, né, ela, esse, esse know-how, essa tecnologia, esse, essa metodologia que, que os Estados Unidos é, possui agora, enquanto software, vamos chamar assim, tem um efeito aqui, né, na, vai ter um efeito aqui na economia americana que a gente não sabe dimensionar, mas olha aqui, a balança de, de exportação americana, o quanto é pesado o, a fatia de serviços de tecnologia e ciência da informação. É realmente é, muito grande e talvez o maior do mundo, o país que mais exporta serviços de ciência, e tecnologia e informação. É, vamos agora olhar aqui o Brasil. O Brasil... É, ao contrário dos Estados Unidos, é o país que mais importa serviços de ciência, e tecnologia e informação, é, e também exporta, mas, mas atualmente é quase o dobro. Né? Então, é, o que, que a gente pode fazer para mudar esse, esse saldo negativo aqui que a gente está tendo nessa conta, na nossa balança com, comercial, para que o efeito seja positivo no, nos, na, nas pontuações da nossa economia? É, para causar algum efeito nessa área aqui do tabuleiro, a gente tem que o quê? Tem que mudar as peças que vêm antes. É, então, ou a gente muda com algum tipo de recurso ou tecnologia, algum supercomputador, alguma coisa que a gente implementa, é, ou a gente pode mudar as coisas também com conhecimentos que, novos que a gente adiciona aqui nesse leque. E o conhecimento que a gente vai falar nesse vídeo é sobre a gameologia, e eu vejo como uma, uma, uma teoria, um conhecimento é, contemporâneo e, e que é, pode ser equiparado a esse conhecimento da inteligência artificial, porque a gameologia, ela se baseia no conhecimento que é a, a inteligência coletiva, é, um conceito proposto por um filósofo chamado Pierre Lévy, que é um filósofo da informação e que é uma coisa que a gente encontra em toda a história da civilização humana é, por meio de diversos tipos de técnicas ou rituais ou é, é, plantas ou, ou substâncias é, psicodélicas. O ser humano, ao longo de toda a história, se reunia em grupos é, e compartilhava é, desde substâncias a histórias, é, experiências e tinha o um efeito do que hoje se busca o mesmo efeito que se busca hoje com metaverso né, com com é, inteligência artificial é que é o que fazer é, ter esse acesso a, a, a inteligências maiores né, e ter também essa possibilidade de vamos dizer é, fazer um alinhamento entre todas as pessoas de um grupo, num plano superior, num plano astral, num plano das ideias, né, para que isso tenha efeitos é, mais mais impactantes no mundo físico, no mundo real. Né? É, também desde o começo da história do homem, é, quando um, uma, pela primeira vez um homem da pedra desenhou um alvo numa árvore ou numa, numa caverna para praticar tiro ao alvo, ele descobriu a gameologia ele descobriu a, a aplicação do jogo né como uma forma de é, aprimoramento de uma habilidade né? então ele aprendeu ali uma forma de acelerar a própria evolução literalmente falando e é para isso que é, que o jogo serve e a gameologia é isso que a gameologia estuda né então é, essa essa inserção da Gemiologia no, no tabuleiro do mundo, agora vai virar o próprio é, objeto de estudo do Instituto de Gemiologia. E, e aí, para narrar essa história, como isso aconteceu, como isso vem acontecendo, eu vou agora mudar para a aba, é, onde eu tenho uma apresentaçãozinha de slides para mostrar para vocês. Então... É, é, a, essa apresentação é a, a apresentação é, do prêmio a Jogada do ano, que é a, a vamos dizer o novo projeto, o novo produto do Instituto a Jogada é um, é um produto de entretenimento, é também um produto de processo seletivo, de aceleração, de venture building, tudo isso numa coisa só. Então é, é um produto e é, um, é um, um jogo também, obviamente, um reality show. Né? E nesse reality show a gente vai é, ajudar a construir e acelerar aventuras, jogadas. E é, eu vou contar para você agora um pouco a minha aventura, né? criando essa metodologia, essa teoria é, e um pouco sobre o cenário que nós estamos, né, o que me motivou nesse trabalho, nessa jornada. Então, eu vou começar aqui falando sobre é, a história como o termo startup chega no Brasil, é, que é também a história onde, de como eu comecei a minha carreira profissional, praticamente. Né? Por quê? Porque eu é, cresci em Brasília, e a, a primeira... É, conquista que eu tive na vida foi a aprovação numa, numa universidade federal para o curso de economia, e isso já foi um evento que eu tive que, que aplicar muita gameologia, muita gamificação, por quê? Porque eu fui é, desclassificado de um dos processos que existe para entrar na Universidade de Brasília, que é o programa de avaliação seriada, eu fui desclassificado na segunda etapa, porque eu demorei demais preenchendo aquele, aquele cartãozinho de respostas, e, e aí eu perdi uma oportunidade de, de é, disputar uma vaga no, com menor concorrência, e agora eu ia ter que ir para o vestibular comum, que tinha uma maior concorrência. Então, eu passei um ano inteiro é, focado em como eu deveria é, estudar para conseguir... É, enfrentar essa maior concorrência. E o que, que eu acabei fazendo? Eu acabei é, fazendo uma, uma estratégia de gamificar o meu estudo é, com princípios que hoje estão nessa metodologia e o hum. resultado acabou sendo muito maior do que eu esperava. Eu consegui passar em segundo lugar, creio eu, fiquei entre os primeiros na, na, naquela edição do vestibular. É, e é, então, isso foi graças ao que? É, foi principalmente a essa estratégia de estudo que usou a mecânica de jogo como uma forma de, de maximizar o, a produtividade do meu tempo estudando. E aí, é, quando eu, eu entrei no curso de economia, uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu comecei a, a, em parte eu gostava do curso, é, por todo o, o lado filosófico que ele tinha, mas por outro eu achava que era um curso muito teórico, não, eu não via quando eu ia usar aquilo na prática. E, é, e isso me deixou meio que numa crise existencial com esse curso, eu comecei a procurar é, ferramentas de autoconhecimento para saber o que, que era o caminho mais certo para mim. E aí foi uma outra grande descoberta da minha vida, é, onde eu, onde eu é, acabei é, virando um aluno de uma escola que ensina uma arte chamada Enneagrama. E, e aí essa escola, que tem um, um mestre já falecido agora, um, um psiquiatra chileno muito famoso, chamado Cláudio Naranjo, é, foi uma porta de entrada para diversos outros conhecimentos sobre esse universo da psicologia, da, da saúde da mente, da psicologia social, é, e isso acabou sendo um tema que me interessou muito e é, que me levou para um, um outro caminho, que era o, o caminho da administração. Né, aí eu mudei de curso, na verdade, é, eu fui eu fui expulso do curso de economia por é, reprovar três vezes no, em contabilidade nacional, né, uma das matérias, obrigatórias por quê? porque eu comecei a dar muita atenção para outras matérias outros assuntos que que é, não eram os, os obrigatórias né bom e aí eu quando eu fui expulso eu falei ah por que que eu vou voltar vou tentar voltar para o curso de economia eu já é, me, me fiz de novo aquela apliquei de novo aquela gamificação aquela gamilugia é, e em num outro vestibular agora de administração que era até mais fácil, mas, é, bom, aí eu me, me encontrei muito melhor nesse curso e, e ao longo desse período na, na academia, de novo, eu vim é, pensando sobre o que, o que eu ia fazer na, na monografia, o que, que eu ia fazer depois de formado, isso é uma preocupação constante de do, do um aluno é, de qualquer área em Brasília, exceto direito, talvez, é, porque a cidade não tem mercado de trabalho, não tem, não tem indústria, é, então é, é o setor público ou é o setor de serviços que também vive em, em altos e baixos, né, então é, para algumas pessoas, para algumas famílias, não não funciona, não não, não supre a necessidade, né. Bom, e, e aí que muitos brasileiros têm que fazer? Eles, os que não não se encontram nesse não conseguem encontrar uma oportunidade é, nesse pequeno mercado né e precisam ou sair de Brasília indo para Rio ou São Paulo ou sair do Brasil e bom foi o que eu acabei tentando é, primeira nessa época primeira vez para São Paulo e aí que eu é, quando eu estava em São Paulo eu comecei a entrar em vários processos seletivos entre eles, de uma empresa que até está é, envolvida de um jeito suspeito lá naquela fraude das americanas, e, e aí eu fui vendo que eu não tinha muita, muita capacidade de, de é, me encaixar naquele tipo de sistema organizacional, assim, eu, é, normalmente, eu era uma pessoa que é, não, não conseguia me enquadrar muito em é, coisas muito tradicionais, muito, é, muito formatadas, e, e isso não, não ia é, ter muitas chances num mundo corporativo que é muito competitivo e muito sério, como o de São Paulo. Mas estava começando nessa época uma, uma novidade que me atraía muito, que era esse negócio de startup chegando é, no Brasil. E, e aí eu comecei a me interessar por isso, porque eu gostava muito de tecnologia, né, e pensando, pô, eu poderia, em vez de ir para um, um segmento de planejamento estratégico, como era a minha intenção, uma auditoria, uma coisa assim, ir para uma empresa de tecnologia que... É, é, pode ter no começo menos um salário menor, ou oportunidades é, financeiramente menos vantajosas, mas aí eu teria mais liberdade criativa, eu teria mais é, possibilidades né, de influenciar. E, e aí foi que eu com, com, pelo Twitter eu é, entrei em contato com a primeira aceleradora de startups do Brasil, que era a Startup Farm desse cara aqui que aparece conversando com um homem de terno é, chamado Felipe Matos. É, ele, ele me convidou aí de São Paulo a Belo Horizonte, onde ficava o Instituto Inventa e de onde saiu a, a Startup Farm. Né? O, o Felipe Matos, tô abrindo um parênteses da minha história, ele é talvez um cara que chegue mais próximo de um Steve Jobs brasileiro. É, ele, com 16 anos, foi, é, ajudou, foi, participou da criação do primeiro site, primeira web page do Brasil. É, e, e sempre foi um pioneiro da tecnologia, vários projetos bem-sucedidos. E em 2011, é, no finalzinho de 2011, ele fez uma jogada, né? Ele fez algo que ele queria muito para a carreira dele, é, que foi fazer uma viagem pelo Vale do Silício para conhecer é, essa novidade que estava rolando lá, que era esse negócio de startup. E aí, ele aprendeu muito sobre essa metodologia é, que estava surgindo lá, que se popularizou principalmente por causa desse livro aqui, o, o Lean Startup, o Startup Enxuta, de um cara chamado Eric Rice, é, e um outro livro chamado Business Model Generation, que veio de um, de um cara da Suíça, chamado Alexandre Osterwalde, é, e juntas essas... Opa! Juntas essas é, metodologias, elas... E viraram meio que um novo, um novo, a nova regra do jogo da administração no Brasil e no mundo, né? E, e aí eu participei intensamente desse, dessa produção, desse evento, dessa aceleração aqui em Brasília, era a primeira vez que chegava em Brasília essa, essa metodologia sendo a profundidade, é, o Startup Farm foi um, um evento que durou um mês de aceleração e que eu, é, como já tinha trabalhado nessa, nessa é, unidade né, do, da Universidade de Brasília, que é o CBT, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, é, eu ajudei a produzir esse evento dentro do CBT. Um evento de um mês, onde diversos é, empresários de tecnologia, mentores de toda parte do, do Brasil, vieram só para dar algum, uma aula para os alunos, é, fazer esse networking, e isso é, durou ali essas semanas, e, e durante esse período, aconteceram duas coisas que, que foram ba bastante marcantes daí para frente para mim. É, uma delas foi numa, numa sessão de utilização do, do Business Model Canvas, né, que é que é uma dessas metodologias. Eu entrei na sala, é, quando estava tendo essa aplicação, eu tinha ido buscar alguém no aeroporto, algo assim, e eu vim, tanto numa adrenalina, vários dias trabalhando num ritmo muito frenético, e quando eu entrei naquela sala, eu tive, assim, como se fosse um, uma visão, uma uma alucinação, onde eu vi é, uma espécie de uns quebra-cabeças, uns, uns Legos, é, se montando sobre as cabeças dos participantes do jogo, como se fosse nessa foto aqui. É, é. E, e aí eu observei aquilo e pensei, que curioso, por que, que as, os participantes não trocam de peças para todos completarem mais rápido? o seu jogo, o seu quebra-cabeça, né? E aí eu fui comecei a ver que existia um uma elemento no DNA dessa metodologia que era a, a premissa da competição como uma, uma força que motiva é, os empresários, motiva os, os agentes econômicos, né? Bom, e é, outra coisa que eu... Que eu observei que eu testemunhei era uma uma das equipes que estava extremamente bem posicionada no, no processo e eles tinham conseguido contato de uma para uma reunião com uma das startups mais é, bem-sucedidas do Brasil na época que era o Buscapé, talvez a, a mais bem-sucedida e é, ele ele e aí essa essa equipe pouco tempo antes de, de é, de dessa reunião foi tipo uma semana é, os sócios brigam e aí essa oportunidade foi perdida para sempre né? então cada um seguiu um rumo nada a ver com startups mais e é, e aí eu observei aquilo eu fiquei pensando caramba toda essa metodologia todo esse racional complexo né que que serve de fundamento, né? Todas essas premissas e aí surge é, esse fator humano e consegue meio que jogar tudo fora em, em instantes. E aí vendo aquilo após o fim do evento, é, o, o Felipe precisou reduzir a equipe, né? Ele ele é, teve alguns alguns é, percalços, alguns custos que a mais nessa nessa rodada em Brasília. E ele é, aí é, me dispensou da equipe e foi quando eu pensei, bom, eu vou é, prosseguir agora com essa pesquisa aqui, com essa linha de, de, de busca, uma solução para esse fator humano. Né? Já estou aqui em Brasília, estou é, por dentro de um assunto que é novidade aqui, pouca gente conhece. Então, em vez de voltar para São Paulo, eu resolvi ficar em Brasília e abrir uma consultoria. E aí, é, comecei a atender equipes, é, startups, entre elas, uma delas foi desse cara aqui, que hoje mora nos Estados Unidos, né? foi um dos, um, um dos cérebros que, que a nossa cidade perdeu, porque é, não conseguiu é, oferecer empregos à altura. Né? E e aí eh, também atendi, cheguei até a atender um banco federal com o quê? Com uma, uma aplicação daquela metodologia, o Enneagrama, eh, para o contexto do, do escritório, para o contexto de, de equipes. Para ajudar eh, as relações entre os, os eh, trabalhadores, né, a ser mais fluida, a ser mais consciente, junto com uma, uma ferramenta de autoconhecimento bom o que que eu aprendi no, no tempo que eu trabalhei com essa com essa ferramenta o enneagrama né inclusive é, foi aí que eu comecei é, a minha vida digital minha vida na internet é, porque eu cheguei a ser dono da, da maior comunidade de enneagrama no orkut foram vários anos que eu dediquei ao estudo do enneagrama e e eu descobri que que dentro do do trabalho seja de startups ou de bancos, havia a carência de uma espécie de forma de, de todos verem o que estava na mesa, o que estava em jogo de fato, porque todo mundo ficava vendo só sobre a própria perspectiva, só o próprio ponto de vista, então todos ficavam só na subjetividade. Então faltava como se fosse um tabuleiro para que eles pudessem de fato ver as peças que estão no jogo e jogar. E, e aí foi isso que eu comecei a desenvolver a partir daí. Aí aconteceu também aquela, aquela, é, aquela explosão né, de, de ativismo em 2013, no, em junho de 2013, né, toda uma mudança de clima social, e eu decidi, é, nesse período, me, me dedicar ao desenvolvimento de uma gamificação que tivesse uso prático, é, para melhorar o mundo, para melhorar o país e tudo mais. E é, foi assim que surgiu o livro A Jogada, em janeiro de 2014. É, em, em uns meses depois, ainda em 2014, eu fiz essa, uma demonstração ao vivo no primeiro, é, num, num dos eventos do, do maior evento de board games de Brasília, né, que era o Joga Brasília. Então, ainda numa versão desenhada, papel e caneta, que ainda pode funcionar, né? inclusive ainda ensino você a desenhar e aplicar isso é, sem precisar de nenhum recurso didático. Né? E, e aí é, eu comecei a apresentar essa metodologia por aí, não só em Brasília, é, mas também depois eu fui para o Rio, é, fiquei dois anos e meio no Rio de Janeiro, depois eu voltei para Brasília, é, escrevi uma segunda edição do livro, que dessa vez eu apresentei na Campus Party em Brasília, na, na Campus Party 3 em Brasília, dentro do estádio Mané Garrincha. É, ao longo desse período eu fiz ativismo em Brasília, é, e em todos os lugares, sobre como o Brasil poderia usar os estádios da Copa como uma espécie de... Como, de acelerador de startups gigante, um acelerador de partículas, e, e eu também já fiz palestras, né, estudos, todo um, um racional para explicar que na verdade o caminho para o Brasil é, obrigatoriamente vai passar por a gente aplicar, empregar esse esse mega hardware dos, dos estádios na indústria da inovação, né? Então, é ao longo desses 10 anos, o que que eu percebi? O que que eu identifiquei né, bem no comecinho, quando eu, eu é, vi pela primeira vez a metodologia sendo aplicada? Que aquela competição que eu falei, que é, privava as empresas de um, de, um, de um compartilhamento, ela continha alguma uma espécie de é, premissa que vem da cultura americana de empreendedorismo. É, mas é, essa mesma premissa não pode ser aplicada no Brasil diretamente, sem que você cause algum tenha alguma perda. E o efeito, por consequência final disso, é que é, toda essa metodologia, toda esse, essa difusão dessa cultura ia num, só ia brotar, de fato, em São Paulo. Por quê? Porque é onde você tem a densidade de capital necessária para... É, conseguir empreender enfrentar esses riscos com essa taxa de juros que a gente tem no Brasil. É, nos outros estados, por causa que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta que nos Estados Unidos, que na Suíça, é, essa metodologia que vinha de lá não tinha o mesmo efeito, não, tinha, não oferecia as mesmas chances de sucesso. Então, muitos empreendedores, muitos empresários, muitas aceleradoras no Brasil, vieram e morreram ao longo desses 10 anos, por causa dessa de ignorar essa, essa premissa que eu observei lá no começo e já comecei a me dedicar a uma, a uma forma de contornar esse problema. É, e, e a forma certa para a gente contornar esse problema de ter uma taxa de juros extremamente alta é o quê? É a gente usar uma, um, uma, uma, uma forma de um esqueleto de construção de projetos com o máximo de casas de informação possível para a gente, como se fosse uma loteria, a gente jogar mais números para ter mais chances. Né? Então, é, e aí eu vou apresentar o, o, os dados de qual o efeito a gente poderia ter se essa metodologia tivesse sido aplicada desde 2012 pelo Brasil. Né? Então, é, essa é uma... só um resumo da... da da minha trajetória com essa metodologia, hoje o Felipe Matos continua sendo um dos empresários, um dos empreendedores mais destacados nesse setor no Brasil. É, hoje ele tem a escola Sírios, é, que é especializada em ciência de, de, dos dados. É, estão lançando a primeira inteligência artificial de, de uso de apoio educacional, orientação educacional e aluna. E, e, então, o Felipe Matos segue eh, sendo talvez um dos maiores especialistas em startup no Brasil E eh, um, um dos participantes desse ecossistema com maior sucesso em aplicação dessa metodologia Ainda assim, vocês vão ver que o, o efeito dessa tecnologia permanece quase todo preso em São Paulo é, ao longo desse período, de 2012 a 2022, que a gente viveu, é, aconteceu também uma coisa muito importante no mundo, que foi pela primeira vez as empresas de, de... as maiores empresas do mundo eram as empresas de Big Data, e não mais as de Big Oil. E, e isso marcou uma transição muito importante que aconteceu ao longo desses últimos 10 anos que eu passei em startup, como eu falei, em modo startup. E, e hoje no Brasil muito se comemora sobre o quanto o Brasil tem unicórnios e, e startups e toda essa é, badalação né, sobre é, quem vai ser o próximo unicórnio brasileiro e tudo mais, mas a, o que ninguém fala para a gente é que se a gente se compara com é, os nossos vizinhos aqui no Cone Sul, é, Uruguai, Argentina e Chile, o Brasil está perdendo em relação per capita a quase todos. Por quê? Porque alguns estados apenas é, no Brasil tem já um unicórnio, e a maioria não tem, e do jeito que está, vai continuar não tendo. Por quê? Porque São Paulo, sozinha, tem a capacidade de, de é, gerar startups, atrair, fixar startups, é, que atrai startups até da Argentina, até de, de é, outros estados e regiões do Brasil. E, e, e os outros estados com isso, eles ficam numa numa relação nesse jogo que fica muito atrás, fica equiparável a, a estado ou países é, da África subsaariana. É, então ou países como Venezuela e Paraguai. Né? Então, é, essa situação significa o, o que, em essência? Que eu é, estava certo 10 anos atrás, quando eu vi que a metodologia startup enxuta não teria sucesso na maior parte do Brasil, a não ser São Paulo, porque a taxa de juros é muito alta. Mas São Paulo por sua vez, por ser o centro financeiro brasileiro, tem é, tantas startups praticamente quanto o Canadá. É, então, é, para São Paulo, isso vem sendo muito bom, mas para o Brasil, para o resto do Brasil, não é. Por quê? Porque é, há, os cérebros formados nas, regiões, em, nas outras regiões, e os primeiros negócios, as, as joias, né, as, é, essas... Melhores promessas vão sendo perdidas para São Paulo, uma após a outra, e aí não geram emprego nas suas regiões, e aí não podem desenvolver as suas regiões. Então, é, isso é um, um como se fosse um perpetuador da, da nossa desigualdade regional, e que causa um efeito até sobre a juventude da capital do país, né, que... É, é uma das cidades mais ricas do país, então isso, esse efeito ele é muito muito severo e, como eu falei, é uma coisa que obriga os jovens da capital a, a tentar a vida fora e, e muitas vezes a passar maus bocados, como já aconteceu comigo. É... Então, aí eu fiz uma tabela para a gente levantar todos os dados né, de, de chances de você gerar um unicórnio, gerar e fixar um unicórnio em cada lugar do, do mundo, do Brasil, e um, fiz um paralelo com a, a Mega Sena. Né, quais as chances para você conseguir na Mega Sena, é, ganhar na Mega Sena, comparado com as chances de conseguir fazer um unicórnio, uma startup virar um unicórnio. E aí eu cheguei ao dado de que é, no centro-oeste e norte do país é mais difícil que ganhar na cena. É, em Minas Gerais e Rio de Janeiro está no mesmo patamar de Nigéria, Colômbia, Índia. É, no, no Ceará, você está no mesmo patamar do México, Chile, Argentina, China e a média brasileira. É, no Paraná, você está no mesmo patamar da Austrália, Espanha, Uruguai, França, Alemanha, Coreia do Sul. e Em São Paulo, você está no patamar de Canadá, Portugal e Holanda. É, e aí, é, em cada um desses lugares, eu fiz um, um, um, um, um uma, uma tabela, um indicador de é, quanto, vamos dizer, quanto seria a aposta, quantos números você estaria apostando. É, se você estivesse naquele lugar. Então, é, por exemplo, em, em, em Minas Gerais, onde você está no mesmo patamar de Nigéria, Colômbia e Chile, você tem as chances, quais são as chances de produzir um unicórnio? É um para 21 milhões. Né? Então, existe 21 milhões de pessoas por unicórnio em Minas Gerais. O unicórnio de Minas Gerais é Hotmart, né, que acho que todo mundo conhece. E, e essa, essa probabilidade na Mega Sena seria, estaria entre jogar seis e sete números. Né? Então, seria uma aposta entre 4,50 e 31, reais Ok? Então, aí... É, agora, se a gente estiver em São Paulo, a chance de você fazer um, um unicórnio em São Paulo é, já é na faixa de 1 para 2,1 milhões. Então, a chance já, já está mais próximo de jogar oito números na, na cena, uma aposta de R$ reais. Eu observei que é também muito próximo do valor de uma passagem de Brasília para São Paulo. Então, olha que existe uma, loja, uma lógica economática né, de, é, de, de estatística, né, de probabilidade com... É o preço, o ticket de acesso a um, a um mercado onde as suas chances são maiores. É, agora, se a gente olhar no, qual seria o melhor lugar do mundo, né? então, é, aí eu, é, seguindo nessa construção, é, em países como Irlanda, Estados Unidos, é, Estados Unidos na média, né? Dinamarca e Israel, seria como jogar nove números, então, uma aposta de 330, 378 reais na cena então a chance, a probabilidade já é uma a cada 600 mil, né? então já melhora bastante. É, na Suíça, Suécia Singapura, já é, é semelhante a jogar 10 números, então seria uma aposta de 945 reais, com uma chance a cada 240 mil. E na Califórnia, que seria o, o, o vamos dizer, o estado federativo, ou a província, é, que mais gera startups no mundo, é, seria, seria é, como jogar 11 números, né? seria aí na faixa de uma para cento e cento e poucos mil, seria uma aposta de dois mil reais, que é próximo do valor de uma passagem de avião para os Estados Unidos ou para a Califórnia, um pouco menos. É, então, existe aqui uma proporção matemática, o que significa que a gente pode trabalhar com essa relação, embora ela não seja tão exata, mas ela permite a gente é, identificar uma espécie de um indicador de quais as chances em cada é, lugar que você está, você teria. Né? E, e, ou seja, o que, que a gente, então, é, pode entender disso? que se você está num lugar como na Califórnia, é, você sabe a quem perguntar, e tudo é, está ao alcance do seu carro. Por quê? Porque 11 casas das 33 casas da Mandala, né, 11 números dessa mega da sua do seu cartão de respostas, já estão preenchidos pela abundância do ecossistema. Né? Então, é como se você jogasse na cena já, já partindo de alguns números garantidos que você vai acertar. É, e aí, de novo, fazendo essa comparação, é, a média mundial é 7 em 33. Em São Paulo, Canadá, Espanha, é 8 em 33, 8 ou 9 em 33. É, Portugal e Holanda já estão tá nessa faixa de 9 em 33. E Irlanda, Estados Unidos, 10 em 33. É, e aí, os lugares, é, vamos dizer, geográficos, com maior capacidade de geração de startups do mundo são MIT e Stanford, né, e, que seriam aí, assim, abaixo de estados nacionais, né, seriam é, os, os, é, os campos universitários com maior capacidade de criação de startups. Então, aqui seria a sua, a sua mandala, o seu tabuleiro já teria, já estaria com 18 casas em 33 preenchidos. É quase mais que a metade, na verdade. Ou seja, uma, uma chance de uma em, a cada 3 mil pessoas, num, num, numa universidade como essa, consegue fazer um unicórnio. Então, quando mais da metade do seu quebra-cabeça já está validado, ou seja você já atravessou metade do Vale da Morte. E você consegue ver que as chances que você tem são, muito, são a seu favor, porque quase... É, é como se você já, já tivesse atravessado a metade do rio, a primeira metade do rio. E aí de você quando você está num lugar como esse, você sabe que as suas chances agora são muito grandes comparado com o resto, né, o mais difícil que você já passou, que foi conseguir passar nesse processo seletivo, ou nessa loteria, que é chegar no MIT, ou na Stanford, igual é passar no vestibular, né, então olha, de novo, essas relações é, se encontrando e fazendo sentido. E desses dois lugares aqui, o MIT e Stanford, né, nos Estados Unidos, um fica em Massachusetts, em Boston, e outro fica é, na Califórnia. É, Sai 30% das startups dos Estados Unidos, né? 10% é da MIT, 20% da Stanford. É, então, e quando, em grande escala, quanto capital essa economia poderia produzir no médio e longo prazo se a gente é, tivesse é, essa mesma capacidade de. de é, aceleração né? Esse, essa mesma capacidade criativa que o ecossistema americano tem é, ou seja, como a gente viu aqui, o ecossistema brasileiro está nesse patamar de você começar o jogo com 6, se, 7 casas em 33 preenchidas e nos Estados Unidos é, na média se tem 10 em 33 é, aí eu, eu falei né, ali atrás, que, que eu tinha chegado no número de quanto a gente poderia ter em startups se a gente, desde 2012, tivesse aplicado é, a, a, essa metodologia, essa estratégia para contornar a questão dos juros. E olha como os números batem. Se a gente tivesse, vamos, vamos dizer assim, se na nossa loteria a gente jogasse apenas três números a mais, ou seja, se no tabuleiro a jogada a gente conseguisse preencher três casas com apenas um conhecimento, um know-how é, sobre venture building, sobre inovação, sobre gestão de projetos, é, que preenchesse três casas dentro do ecossistema, se, por exemplo, essa metodologia fosse empregada no Enem, estivesse no conteúdo do Enem, a gente poderia hoje ter 356 Unicórnios, 356 startups unicórnios, ou seja, 328 a mais do que temos hoje. E isso poderia é, ter um efeito semelhante ao que os 300 e... e, e tão, mais ou menos 340, 350 bilhões em reservas de, de estrangeiras, em reservas em dólar que o Brasil mantém e que são o lastro do real. Né? Por quê? Porque a gente teria bancos de dados é, em território brasileiro valendo um bilhão de dólares, cada um. Se o Brasil tivesse 328 desses, a gente teria, sem dúvida nenhuma, um, um câmbio mais valorizado do que hoje. E isso é, um, eu acho, que um, um dado que interessa a todos. Né? Agora, isso não poderia ser realidade hoje, porque essa metodologia, como você viu, não começou em 2012, ela foi lançada em 2014 e só chegou a esse estado de amadurecimento em 2019, né? e na verdade, vários outros desenvolvimentos vieram acontecendo. Aí aqui eu é, faço uma comparação entre o espaço que, que a Universidade de Brasília tem dedicado a, a esse trabalho de venture building e o espaço que o MIT e Stanford têm é, no MIT são é, 16 mil metros quadrados né? existe um, um, um, um fundo privado é, que que é vamos dizer parceiro do MIT chamado The Engine ou a é, o motor ou a engine é, um de, de games, né? É, que é um fundo de Venture Capital e de Venture Building, e que tem instalações de desenvolvimento de, de projetos na Grande Boston, com 16 mil metros quadrados de, áreas, de área. Então, é, existe todo um aparato, uma estrutura de primeiro mundo para isso é, acontecer lá, né? Em Stanford, eles têm, eles têm Venture Studios e mais outros sete, sete tipos de ecossistemas de empreendedorismo, é, de diversas associações de estudantes e tal. E em Brasília, eu acredito que só temos o prédio de CDT e está aí desde o, de 2020 um, um outro espaço que, que é, não foi finalizado, sendo é, sendo é, especulado se, se o, o seu, a sua aplicação é, e, e essa é, vamos dizer, a, a, a causa que eu venho, como ex-aluno da Universidade de Brasília, é, batalhando, é, já entrei em contato, já é, tenho feito o que eu posso para influenciar e, e mobilizar mais esses recursos é, do campus da, da nossa capital. É, e por que, que vale a pena, por que, que é necessário que o Brasil invista nesse, nessa estratégia? Né? Porque com startups, é, você pode construir um capital fixo muito mais rápido do que em qualquer outra é, forma de, de, de negócios, de empreendimentos. Né? Eu trago aqui um exemplo, é, comparado com a indústria de, de conhecimento e informação do século passado, 10 é, o, o, unicórnios que o Brasil conseguiu é, em 2021 fazer, né, transformar em unicórnio, que alcançaram esse patamar de unicórnio equivalem a duas vezes o valor da Cláudia, que é uma gigante de, de papel e celulose né, dessa indústria de papel e celulose, celulose que tem 123 anos, 124 talvez né, que vem do, desde o século XIX, e equivale a uma vez o valor de uma gigante de engenharia elétrica e alta tecnologia brasileira, que é a VEG, que começou em 1961, então, portanto, ela tem mais de 61 anos já, ou quase mais, é, mas enfim. Ou seja, em com 10 startups, com 10 unicórnios que o Brasil conseguiu desenvolver, é, dessa safra que, que saiu em 2021, não sei se algumas aqui caíram desse patamar em 2022 ou 2023, é, mas levou apenas sete anos e, e meio para produzir mesmo, é, juntar, para produzir mesmo a mesma formação bruta de capital fixo, que levou e, e, e, ou seja, 12% do tempo que levou com a VEG e menos de 6% do que levou com a CLAB então, isso é uma informação muito valiosa para países como o Brasil como a Argentina que tem uma moeda inflacionária e que precisam é, é, se tornarem países com maior poupança interna e e, e o efeito que isso tem na nossa balança comercial é absurdo e é gigantesco, porque o Brasil tem um déficit de 18 bilhões ao ano de dólares, é, por causa de serviços de ciência, tecnologia inovação informação. Ou seja, agora, com as inteligências artificiais, é possível que isso até aumente, né? a não ser que a gente corra atrás. Né? Então, é, 15% da nossa importação hoje é em. CTI. Então, é muito caro o que a gente está gastando em dados, né? Isso eu imagino que muitos é, anúncios pessoal do fórmula de lançamento, coisa assim, que é, usa muito pesado serviços do Facebook, do Google, é, e a gente, como eu falei, importa o dobro do que exporta. Já a Argentina está em um quase equilíbrio, e o Uruguai é o único país com superávit nesse, nessa conta é, na região. Então, eu diria que é um dos, são dois países que estão ganhando da gente em se tornar uma economia do conhecimento. E, e como agregamos valor aos nossos dados? Né? Então, eu estava falando, é, fazendo essa comparação, esse paralelo entre a, a, a loteria e com um, o, o tabuleiro a jogada, né, e, e aí quanto a gente poderia cobrar, ou qual seria a chance se a gente jogasse 33 números na cena e quanto a caixa cobraria por essa aposta? É, então, a chance de ganhar na cena com 33 números, né, porque nem pode fazer tanta jogada, mas você poderia jogar em, em, em é, bilhetes diferentes, né, mas é, se você fizesse isso, você é, teria uma chance em 1 em 46, que é mais ou menos a chance parecida de ter, passar num vestibular de direito, e, pelo menos na Universidade de Brasília. E na quadra, você teria uma chance de quase 1 em 3, ou, ou seja, quase 30%. Então, com o tabuleiro a jogada, suas chances de, de conseguir criar um negócio que chegue a um valuation... É, é, de, vamos dizer, valer uma Kombi, são bem altas, né? são bem altas são então, quase assim quase certo que você vai conseguir isso por quê? Porque você está jogando mais dados se você joga mais dados né? se você é, fundamenta o seu projeto com estudo com mais estudos, com mais é, inteligência, é óbvio que a chance dele dar certo de você acertar o alvo é maior e quanto custaria para a caixa uma aposta como essa? Né? Os cálculos que eu fiz é, me levaram esse esse valor aqui de 4 milhões novecentos e tantos mil reais. Então é, seria aí quanto valeria um tabuleiro com todo preenchido com dados validados né, de um, um projeto de negócio, algo assim. Né? Ou seja, quanto vale o tabuleiro a jogada? E, não, não porque o tabuleiro é o cartão de resposta, seria tipo só, vamos dizer assim, as perguntas e não as respostas, mas é uma, uma forma de te ajudar, porque sem esse tabuleiro você tem, você não sabe nem as perguntas, né, então é, a, a, a, a chance que você tem com isso é muito maior, por isso essa aposta valideia tudo isso, né, então, de certa forma isso serve sim, como um indicador de quanto vale esse tabuleiro. É uma forma de você poupar muito tempo e erro, né? tempo e dinheiro em tentativa e erro. Né? E que a gente pode agora, daqui daqui em diante, economizar a nossa economia, se a gente, de alguma forma, utilizar isso no nosso sistema educacional. Né? Então, e, e essa metodologia pode ser aplicada é, em uma experiência, em uma sala de aula, gerando uma experiência de um mercado de capitais é, com alunos de, ainda de ensino médio e, e sobre o mundo do venture capital né, que que é a indústria mais, vamos dizer, lucrativa do mundo né, a indústria do venture building é, por que que é a indústria mais lucrativa do mundo? porque é a indústria que cria os bens de capital mais valiosos do mundo que são as as companhias, né? São as, as empresas enquanto máquinas de, de fazer dinheiro, né? Então, é, e, e como funciona essa lógica, portanto, né? Funciona no, no na, seguindo a ideia de que os dados que você valida e viram informações, que viram conhecimentos e que viram produto, viram equity, no final. E, e às vezes você não precisa colocar isso em operação e ter uma receita operacional para é, ter esse equity. Então, eu dou um exemplo de uma, uma empresa, como aconteceu aqui em Brasília, é, de uma empresa de alunos do, de engenharia química que desenvolveram uma fórmula é, de um biofertilizante. É, mesmo sem o laboratório estar funcionando, mas essa fórmula, essa patente e toda essa pesquisa que eles desenvolveram é um equity, é um bem de capital que vale muito, muito dinheiro. Por quê? Porque é, é um, um conhecimento que, que custou muitas mil horas para ser desenvolvido, né? É, e, e custaria em qualquer lugar do mundo. É, então, qual é o valor dos nossos dados né? com, com esse projeto, né? com, essa, com essa metodologia? É, um, é uma incógnita, mas pode valer de zero a muito dinheiro. É, o fato é que com esse, é, esse quebra-cabeça, você está é, diante de um, uma espécie de um xadrez 4D, que é holístico, que tem uma capacidade de mediar essa relação entre os jogadores e o mundo, e o mercado, é, porque ele é, hierarquiza as camadas da operação comercial, operacional, tática, estratégica e existencial E as formas de capital em oito Que são o capital intelectual, o de rede social, o capital jurídico, o capital de giro, o capital fixo, o capital, o capital humano, o capital competitivo e o capital simbólico São todas formas de capital que, que uma empresa pode ter Apenas algumas, podem existir mais, mas essas oito são as fundamentais né, que eu, que eu ele, elegi aqui com essa é, metodologia. E aí, quanto melhor você combina essas peças, você alinha essas peças num, numa mão de, um, de uma jogada de pôquer, é, mais você, chances você tem, ou melhor, vai valer essa sua mão no pôquer. Então, a mesma lógica aqui. Né, quanto melhor você organiza essas peças, mais dígitos vai valer a sua startup, o seu projeto. Né? Então, é, com cinco dígitos você vale uma Kombi, é, com seis você vale um restaurante, e esse resultado aqui é gerado por uma, uma planilha calculadora de valuation, que, que é coordenada com a Mandala. Né? Você joga depois, transfere os dados da Mandala para essa planilha, e ela vai dizer se você tem seis dígitos, sete, é, oito, que você já é, é um supermercado, nove, você é um shopping center, e dez, você é um unicórnio. É, e aí, de certa forma, isso também significa dizer que esse papel, esse tabuleiro do Instituto A Jogada, ele é uma espécie de é, bilhete de loteria, só que, que já vem premiado, né? Porque basta você jogar os dados certos até, até acertar. É, quantas rodadas isso tiver que levar. É um título de dívida, né? ou seja, um investimento futuro, um ativo futuro. É um plano de negócios que contém um, uma mecânica de RPG é, para uso corporativo. E é também um jogo de tabuleiro sobre gestão de incertezas. Então, é, é algo que mistura é, características de um bilhete da cena, um cartão de respostas de um concurso, e um título de tesouro direto em uma coisa só. E também mistura características que que a gente já conhece aí há muito tempo. né é, A indústria musical, a indústria fonográfica, mais de um século já usa os vinis para registro da, da sua informação, porque antes eram aquelas partituras super difíceis. E aí depois surgiram os vinis, e depois surgiram... Os, os é, CDs e os DVDs e os Blu-rays e os HDs. E, é, então, essa forma em disco, essa forma de registro em disco, ela vem se mostrando a evolução da forma de registro da informação, porque ela permite, pela sua geometria, é, compactar, sintetizar e estruturar a informação para padronizar a sua, a sua leitura e, e, e acelerar e facilitar a qualidade da reprodução. Então, por que não usar isso em planos de negócios? Ou como ainda não usamos isso para planos de negócios? Né? Ou para uma, simplesmente uma gestão, uma nova administração? Então, essa é a, a proposta do Instituto da Jogada, que a gente consiga superar a administração, o documento em A4, né, como matriz fundacional de toda a burocracia para... Uma, uma nova burocracia onde esses papeizinhos que estão no, na, na mandala da garota é, passam a ter valor dentro de um, de um, ambiente, é, de um ambiente específico, né, de um ambiente de, de venture building. É, e aí como a gente vai, vai fazer essa, essa, botar essa metodologia em prática, essa teoria em prática, e, e transformar isso, de fato, numa, numa expressão, né, de uma de uma administração baseada em jogos, o que eu chamo de uma ludocracia. A gente está criando esse ano, iniciando esse ano, o Prêmio Jogada do Ano, que vai ser um, um, o produto principal agora do Instituto a Jogada, um, um, um reality show, né, que, que vai estar rolando aí em todas as nossas redes sociais, é, juntas, né, em que vai se basear é, nessa repetição dessa dessa dinâmica, né? De play sessions, ou sessões de gamificação de negócios periódicas, de preferência, é, a cada sete dias, a gente é, vai, vai tentar chegar nessa meta primeiro, é, com duração de, de uma hora e 45, igual uma, uma jogada, uma partida de futebol, ingressos de 30 reais não, não no começo, no começo é gratuito, é, com o objetivo de montar o, o quebra-cabeças, e é, onde o aluno é, faz essa montagem e depois ele troca as figurinhas com os participantes. Né? Então, aquilo que eu, que eu comentei no, no começo do vídeo. Então, para conseguir concluir a montagem do seu quebra-cabeça, o aluno precisa ir ao mercado e negociar partes da sua empresa, produtos, recursos ou serviços com outros participantes do jogo para conseguir montar e monetizar o seu negócio e no final todos ganham. Né? Então, e esse é o, o objetivo, né? isso é uma mecânica de jogo colaborativa. Né? E, e é assim que se acelera mais o crescimento econômico para a teoria dos jogos. É o que o, o matemático John Nash chamou de Equilíbrio Eficiente, de NESH, que ficou conhecido assim, né? E, e aí, como que a gente vai fazer essa premiação no final? Ó? Quais seriam as fontes de recursos do, do prêmio? Então, uma das fontes seria é, com um bônus é, que, que os, os é, captadores afiliados do, do Instituto vão obter, os 15 melhores vão obter todas as rodadas, todos os meses, né? É, não todas as rodadas, mas todos os meses a gente vai pagando quando quando o Hotmart libera, né? É, outro ou, a outra parte restante desse valor arrecadado com os cursos que o Instituto é, desenvolver, em setembro a gente vai fazer uma rodada com um evento mais mais no estilo Shark Tank, é onde vão acontecer os aportes nos projetos acelerados classificados, é a gente vai premiar concursos nossos, próprios e de parceiros, livros, tabuleiros, banners próprios e de parceiros, eletrônicos e prêmios dos nossos parceiros, investimentos de parceiros privados, recursos via marco legal das startups, intermediado pelo Prêmio à Jogada do Ano, metas que a gente deseja alcançar, com isso são... É, que a gente consiga for, é, profissionalizar, ou seja, vender e treinar pelo menos dois mestres de jogo por município no Brasil, é, que a gente consiga chegar em 10 mil mestres de jogo no, no país, o que seria uma forma da gente é, atacar as raízes do desemprego, né, que vem da escola, que forma desempregados, né e chegar em um milhão de prêmios anuais. É, um milhão em prêmios anu anuais, né? ou seja, que o valor que o Instituto A Jogada vai, vai aportar nas empresas, mais do que os outros parceiros que a gente conseguir atrair até o, a premiação do evento, em setembro, cheguem em um milhão de reais. Talvez isso não aconteça nesse primeiro ano, mas em algum momento a gente vai conseguir, porque é só isso que a gente vai se dedicar daqui em diante. É, aí agora eu vou, vou mostrar é, de novo é, a estrutura do Instituto A Jogada, né, a estruturação que a gente é, tem hoje para é, esse modelo de, de operação. É, voltando então agora daquela imersão que a gente fez aqui, agora você já sabe um pouco mais como, como a gente pode causar efeito na economia brasileira, é, de modo a gente aumentar a nossa exportação de, de CPI, ou diminuir importação, substituir importação, né, agregar mais valor à nossa pauta de exportação, e até com isso valorizar a nossa moeda com o um enriquecimento de dados que a gente vai poder fazer a partir do ensino médio no país todo e se a gente contar com o apoio da sociedade, com o apoio, talvez, de você, é, a gente consegue fazer com que essa metodologia seja é, oficialmente instituída no, no sistema educacional brasileiro. É, aí, como eu falei, como está estruturado esse sistema do Instituto? É, primeiro, explicando aqui o tabuleiro é jogado, caso você ainda não tenha visto, é, as camadas como eu falei elas servem para explicar os níveis da hierarquia né? então é, a, a hierarquia lá fora é o plano comercial seria como os jogadores que jogam no campo do, do no campo de futebol acima dele tem outros jogadores que são os técnicos em cima deles os dirigentes em cima deles os ministros dos esportes e acima deles a fifa e é como se fosse a a, a banca do jogo, né, tem uma regra, uma, uma frase muito famosa que diz que não importa quem vence o jogo, quem ganha sempre é a banca. Então, o que que a gente vai fazer? A gente, no, no, no Instituto A Jogada, hoje a gente tem é, uma, uma rede uma rede social, né, uma coleção de redes sociais que tem é, 15.386 perfis seguidores, então não é muita coisa, mas é, em alguns aqui podem ser seguidores repetidos também, mas é, a gente também está, de certa forma, espalhado, presente em várias redes, e a gente é, usa elas, meio que, a, a, a, cada uma à sua maneira, como um funil, né? como um, um funil de captação de, de leads e participantes. Então, hoje, a boca do funil é o TikTok, que é onde um a gente tem mais seguidores hoje, depois vem o Facebook, que é meu perfil pessoal, o Twitter também pessoal, mas também sobre meu trabalho com design, com o Instituto, é, o Instagram, o MailChimp, é, o YouTube do Instituto, o Telegram do Instituto e o Hotmart, é, onde nós temos 40 afiliados que é, promovem os nossos cursos. Então, isso é um total de 15 mil, é, e para cada, cada um desses afiliados, é, os cursos estão disponíveis com essa comissão de 61%, é, e, e dentre eles, quando, um, quando um, um, um desses seguidores compra algum produto, algum curso, ele se torna um aluno, e hoje o Instituto tem, 110 alunos do curso de preparação para provas e concursos, é, que também paga aí 61% de comissão, ou a, a, o curso de gestão criativa de projetos. É, e entre esses seguidores e afiliados que, que é, promovem o, o, o curso, e alunos também, e alunos do curso de formação, os 15 mais ativos nessa nessa captação de recursos, eles são convidados a participar de um conselho estratégico, é um conselho de marketing. Né? Então, é, isso foi a minha forma de, de distribuir esse desafio de marketing, que é um desafio que eu não, não tenho a capacitação necessária para resolver sozinho, né? então, eu resolvi tentar encontrar apoio de pessoas que já trabalham mais tempo com marketing digital, é, com essa estratégia de uma comissão bem alta. E aí o restante do, do, do que for obtido de receita do Hotmart é o que fica com o diretor, o, o, o é, esse círculo científico do Instituto e o diretor científico que coordena ele, que sou eu. Então... É, a maior parte né do, da, da renda da receita é, obtida com o, o, a promoção dos nossos cursos é, vai ficar com esses afiliados e com esses diretores afiliados aqui é, de modo que a, o projeto de, de formação de constituição desse fundo é um projeto que distribui mais renda do que concentra mas é, uma parte desse valor que a gente vai é, concentrar no Instituto A Jogada vai ser o que vai girar o, o valor do prêmio, né? do prêmio que a gente vai é, é, realizar, né? vai é, promover em setembro, e aí no próximo ano de novo, no próximo ano de novo. Então, essa é a estruturação, é, mas junto com ela a gente vai é, reinvestir muito em redes sociais para é, que o máximo de pessoas fique sabendo, o máximo de pessoas vejam as lives que a gente vai fazer e, e o máximo de pessoas se envolva nessa nessa nesse grande jogo né, que onde onde você jogando você está ganhando Por quê? porque você está colocando suas ideias é, no tabuleiro você está botando é, o seu, o seu conhecimento na prática, e, e tudo que você desenvolver com isso, você já está ganhando, né? você já está evoluindo. Porém, é, no final, a gente vai a, apostar nessas empresas que tiverem é, maior potencial de gerar emprego, de resolver problemas é, em todas as áreas que o Brasil tem, na educação, no meio ambiente, é, na... na enfim, tudo tudo que a gente já sabe. E com isso a gente vai, por fim, criar uma espécie de um fundo do, do desenvolvimento nacional. Né? Uma espécie de uma FIFA da inovação é, brasileira e privada, né? mas que vai é, trabalhar e se articular para trazer gente do mundo todo para estudar sobre genealogia em Brasília e é, desenvolver, gerar emprego na nossa capital, na nossa cidade, resolvendo o problema que, que era o problema original lá no começo, o problema que eu tinha é, quando era estudante, que ainda é um problema do, da, da atual geração de estudantes. Então, é, essa é a, a, a estratégia que a gente está é, colocando em prática, é, vai começar amanhã, a primeira rodada na Orgutal é, Jogos de Tabuleiro, que fica aqui em Brasília. É, quando não rolar de fazer lá, por algum motivo, é, eu ou vou fazer online a, a, a transmissão, no um TikTok do Instituto, ou eu vou fazer de outro lugar. É, eventualmente pode rolar rodadas é, fora desse calendário, rodadas extras, rodadas em outros lugares, mas é algo que já está aberto para todo o Brasil participar, basta acessar jogada.org e assinar a, a lista de a, a e-mails. Então, acho que, era, acho que era isso mesmo, é, e até o próximo vídeo do Instituto A Jogada, é, curta, deixe seu comentário, é, diz aí se você já baixou, já, já conseguiu colocar seu tabuleiro no Miro, é, porque agora você pode participar desse jogo, pode colocar a sua startup, é, seu, seus projetos no papel e, e apresentar o seu projeto lá em setembro, é, quando, quando vai rolar a premiação. Com, quanto a gente não sabe, vai depender é, do próprio jogo, a gente saber quanto que vai ser esse prêmio, vai depender... Do, do alcance que o jogo está tendo, né? De, do envolvimento das pessoas, do envolvimento das instituições. Então, é um reality show mesmo, e no reality show é, é, é aquela história, a gente... Tudo acontece ao vivo. Né? Então, é, vamos, vamos ver o que, que vai sair. Estou tão curioso quanto vocês. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.